Bem, a primeira coisa para tratar nesse tutorial é a criação dos controles no Inkscape para usar como switches no Sinfig Studio. Então, primeiro eu criei um layout aqui na proporção HD, Full HD, e nas camadas do Inkscape eu criei os, é, por camada os controles que eu vou utilizar. Feito isso, e eu não vou adentrar o detalhe da criação desse, dessas, dessas artes, porque cada um provavelmente vai criar a sua e mesmo que não criem, eu vou disponibilizar esse arquivo do, do Inkscape e do Synfig no meu site. Bom, feitos os controles, o próximo passo é eu exportar usando aquela extensão famosa é, svg2sif que daí, eu tenho no menu Extensões do Inkscape a possibilidade de exportar o arquivo do Inkscape para o Synfig, usando a extensão do Inkscape, que é preparar para exportação. Aqui eu preparo, a gente clica aqui, o Inkscape começa a trabalhar e prepara todos os vetores para serem importados no, no Synfig Studio. Depois, basicamente, é só eu salvar como. Uh, escolher a extensão do Simfig ela aparece logo aqui embaixo e aí ele salva no formato do Simfig Studio no Simfig eu já tendo o arquivo CIF exportado quando eu abro eu já tenho toda a hierarquia de camadas que me favorece a utilização dos arquivos e eu continuo mantendo os vetores aqui né? eu continuo tendo os arquivos vetoriais do... criados no Inkscape tá? Se vocês clicarem, vocês vão ver que vocês podem editar os vetores aqui no Simfig Studio Muito bem! Feito isso, o próximo passo agora é eu uh, importar as imagens que eu vou utilizar para os controles de switch ou seja, de troca de imagens No caso aqui eu pulei a etapa de importar porque isso é o mais fácil, é basicamente ir na guia de arquivo e importar várias imagens, depois agrupá-las, eu, eu já fiz isso aqui, ou seja, eu tenho aqui o um grupo rosto, dentro dele subgrupos de imagens, como vocês podem ver, por exemplo, quando eu marco bocas e entro nos, é, no subitem bocas para visualizar o conteúdo, eu tenho quatro arquivos PNGs aqui dentro, tá? que já são imagens previamente importadas por mim. E o nosso próximo passo agora, após importar as imagens, se eu desabilitar todas elas aqui, ó, vocês vão ver aqui que eu tenho aqui todas as, as partes do rosto separado. Eu tenho cabeça, fundo do olho, íris, olhos, nariz e boca. Nós vamos trabalhar agora aqui nas bocas, porque dos olhos eu já fiz. Então vamos lá. Primeira etapa é eu selecionar o grupo de boca. Perfeito. Vem aqui agora, nas propriedades, habilita o Z range. Por padrão, isso aqui é desabilitado. E você vem aqui e habilita o Z range, que na verdade significa o alcance da profundidade Z, tá? Que é a profundidade, que é o eixo de profundidade, na verdade, que se para ordenar as coisas. E eu poderia manualmente é, alterar aqui a posição, para posição 0 é aquela imagem, posição 1, um, ele troca vou colocar a posição 3 aqui e ele já troca a imagem de novo. Eu poderia animar é, fazendo isso, ou seja, basicamente habilitando a ferramenta de animaçãozinha e vindo aqui e um, alterar esses valores para cada quadro que eu quisesse de animação, ok? Uh, eu vou habilitar aqui, porque nesse, nesse arquivo ele não está com... Um quadro de animação, vou colocar aqui 120 frames. Muito bem, agora nós já vemos aqui uma linha de tempo. Se for o caso, se a gente quisesse animar e o íconezinho de ligar a animação. Então, se eu quisesse animar a troca de bocas aqui, eu habilitaria aqui o, o controle de animação e viria aqui em cada quadro e alteraria o valor para a posição da boca que eu quiser. Uh, selecionei bocas, o grupo Bocas. Venho no Range uh, habilito o Range e agora o que eu vou fazer? Na posição da, da boca que eu quero, eu vou clicar com o botão direito nesse valor, vou converter para inteiro. Está convertido. Próximo passo é o seguinte: ele, quando você converte, ele habilita sub-itens aqui e eu tenho aqui. Vínculo. Eu vou clicar com o botão direito aqui de novo, vou exportar o valor e vou colocar aqui Bocas. Então aqui agora, no meu grupo de bibliotecas, eu tenho Bocas e Olhos. O Olhos eu já tinha previamente criado uh, e eu tenho agora aqui o Bocas na biblioteca. Bom, vou deixar o Bocas habilitado aqui, ok? Vou agora nos meus controles, vamos lá, fechar aqui, vou nos controles, controle bocas é esse grupo aqui, porém eu vou criar um controle de rotação, só que eu não quero rodar o objeto todo, eu quero rodar só uma partezinha do dial, então eu vou localizar dentro do grupo bocas, eu já sei mais ou menos onde está, esse aqui é o meu objeto onde eu controlo, uh, onde é só o dial, eu vou agrupar ele com a sombra que é esse grupo aqui que eu já sei que é, vou colocar aqui e rodar, só para facilitar a minha vida. E agora aqui dentro eu vou criar o controle de rotação, nova camada, transformar, rotacionar. Vou colocar o centro da rotação bem no centro da boca, não estou fazendo isso de forma precisa para poder a gente agilizar o tutorial. Tá? Uh, bom, rotacionando aqui agora, eu rotaciono só esse controlezinho, que não está perfeito ali, é ou centro. Mas, como eu falei, eu quero só mostrar como faz. Agora eu venho aqui em rotacionar e vou no, é, mudar o nome desse controle para facilitar a seleção. Vou botar aqui, ó, rodar, bocas. Beleza. Agora o que acontece? Eu já criei aqui um conjunto de controles selecionáveis com o nome controls então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito nesse controle e vou aqui ó, adicionar camadas ao conjunto. Para qual conjunto eu vou adicionar? Conjunto Controles. O que, que é isso? Isso é o seguinte, para facilitar a minha seleção de objetos, né, para não ter que procurar aqui em cada camada onde é que estão os controles, isso ia ser uma perda de tempo, eu é, adiciono o controle, um conjunto de controles e depois eu posso selecionar por aqui. Aqui ele me mostra o conjunto e quais objetos estão dentro do conjunto. Então, me facilita. Eu quero controlar só o olho, clico duas vezes aqui e ele me habilita o controle ali. Quero rotacionar só a boca, clico duas vezes aqui e eu já vejo o controle da boca ali. Então, isso na verdade é, é para facilitar a seleção de objetos. Você cria conjuntos de objetos e adiciona objetos a esse conjunto. Muito bem, uh, fiz isso. Qual é a minha próxima etapa, tá? controle bocas, eu seleciono, ele já está selecionado aqui. O que eu tenho que fazer agora é vir aqui na propriedades do controle, botão direito, eu vou converter escala. Feito isso, ele vai me criar um sub-item ou sub-itens. Bom, ele vai escalar de quanto a quanto. O valor que eu vou colocar de 30 em 30 graus, na verdade. Ou seja, cada vez que eu mudar 30 graus de rotação, ele vai considerar que é uma mudança, uma alteração. E agora aqui em vínculo, eu vou clicar com o botão direito, vou converter para inteiro primeiro, ele me cria novamente sub-itens, e eu venho em vínculo. Bom, no meu conjunto de bibliotecas, poucas, já está marcado. Beleza. Agora aqui no vínculo do controle, eu vou clicar com o botão direito e escolher conectar. O que ele fez nesse momento foi conectar o meu controle ao, a minha biblioteca bocas. Então se eu mexer aqui agora, eu já tenho ali as minhas bocas. Ele só altera as bocas de 30 em 30 graus, ou seja, menos do que isso a gente não vai conseguir ver a alteração. Tá? Então é dessa forma que a gente vincula um controle ao a um objeto, a uma biblioteca de objetos. É basicamente isso.